No vídeo de hoje, eu vim apresentar a festa do Natal do Clube Pinguim Brasil 2022. Uou, e olha esse gif aqui na tela inicial. Que péssima, Bonito, do cabrunco. Amei, por isso eu queria mostrar. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. Ai, recebi um zap, gente. Adoro receber um zap. E aí, dessa vez é a Dot. A Copa Pinguim foi um sucesso. Mentira. Aquele time vermelho ter ganhado. Sei lá quem ganhou. Tô... <risos> Nem lembro mais. Esse bagulho aqui não dá pra ler. Eu sou meio miope. Abra o olho. Vê aí se vocês conseguem ler. Eu não vou ler, não, gente. Não dá para enxergar, o bagulho é muito. Tem que mudar essa cor. Ai, ai. Ai, desculpa pelo gemido, gente. É porque dói demais os olhos. Olha tá o cara bugando já, gente. Gente, você pode doar pra Coinfantanks. Mas como eu já doei, eu já tenho selo. Por isso eu não vou doar de novo, né? Porque senão eu vou estar tá gastando meu dinheiro. São três selos, ó, gente. Doa logo 10 mil que você ganha esse selo e mais esse selo. Ou seja, três selos. Olha o tamanho disso, gente misericórdia, eu doaria para fornecer assistência médica olha -se esses bonecos de neve o cabrão, pô. um palco da Coinfantin, vão fazer um show aí, Dizem transformando o mundo e aqui tem um o navio do velho do Rock que atira né? que canhão legal, olha a festa de Natal, é sempre maravilhosa né gente não. vamos descer, vamos pegar os índices do velho, hum, tá trancado ah não, o meu tá aberto, porque eu já peguei a chave do navio, se você não tiver a chave do navio, tem um tutorial fazendo como pegar a chave do navio do War Tá na livraria, gente. que isso? É um plano de fundo? Plano de fundo. Tá, eu quero. Será que tem algum segredo? Opa! Inter de decoração. Faixa com fontang por 100 moedas. Ó, oh, um inter secreto. Eu já tenho. Já tenho. Já tenho. mas daqui é pro Puff? Como assim minhas moedas acabou, gente? A gente já quer minha conta. Ah, não. Bugou, né? Ai, que susto. Tá que Tá bom, né? Ah, tá pronto. Virei o Megamente. Ai, aqui já Tá aberto e já facilitou, gente Que eu não preciso pegar a chave Temos escassa ao tesouro Ó, esse daqui tá normal, ó Mas o outro lado tá muito grande Avisos Entendi Tá funcionando, gente Mas falta alguém, né? Ninguém tá aqui embaixo Você pode encontrar ínteses aqui que fazer uma live Pra todo mundo encontrar Eu tô aqui no alcadore tá muito do cabronco, gente Eu já tô lento Eu preciso de patins Ah, não É porque eu tô clicando várias vezes Que, assim? que isso? Você... Eu tô tentando, eu tô tentando. Ai, eu correndo nos meus sonhos. Aqui na cafeteria temos as duas sonhos, olha. 30% para ajuda médica, 28% para casa, não sei, não esqueci já. E 45%, 44% para proteger a floresta. E dá pra ver, que legal, hein? As pessoas estão protegendo mais as florestas aqui no Camping Brasil. E pra você coletar a chave, a chave tá aqui. No cubo Pinguim Notícias, dentro da cafeteria. E tá nesse livro aqui do Rockwork, o diário de Rockwork lá no final, você vai passando e aqui tá a chave, eu já tenho esse item gente, o Dance Club, eu nunca tinha visto isso, velho, olha que incrível meu Deus do céu, tá muito bonito, o cabrão, é verdade, não é verdade, Nilce meu Deus, tem um catálogo aqui, como os di esses discos funcionam é só comprar o disco e jogar no DJ, mas ah, aqui não é de Natal não, né gente, bora meu filho, anda bora subir que de demais, gente É muito incrível esse negócio do treino, ó. Tem alguma coisa aqui Ah, que é jogar gelo fino Ah, os jogos funcionam durante a festa de Natal Tá bom saber Eu pensei que retirava tudo Bora voar um pouquinho ai ah, eu amo isso, gente Adoro voar Aí tem que jogar os presentes Aí ah, eu gosto tanto quando eu entro no buraco Olha que gostosa gente Entrando no buraco Ah, quando erro é, o buraco é meio chato, né Mas é tão bom Tá, gente, parei. Vocês estão pensando coisa errada, tá? Eu fluida. O cabrito. Vou falar a verdade. É tão bom que a gente acerta. Eu vou ganhar o quê? Ah, ganhei isso aqui, ó. Você acha do coração Vermelha. Ah, eu vou ganhando bola, gente. De outras cores. <risos> As bolas de enfeite. né tudo bem. Eu vou fazendo aqui até ganhar todas. E, gente, só ganha dois desses. Então não precisa fazer mais do que dois, entendeu? Você vai perder seu tempo. Vou colocar essa amarela aqui. Meu Deus, fica parecendo a mãe do Renan. Que olha essa árvore, gente. Ela cresce, né? Quando você calvaga. Calvaga não, gente. Quando você Tá Taladra tá ladra não, Já tá tô falando espanhol. Quando você escava com a britadeira, ela cresce, né? Esse pau aqui tá murcho, todo. Aí quando você, você escava aqui perto dela, no iceberg, ela enche. Gente, tá tendo barraca aqui, hein? Barraco! Assim tá a praia, a pralhinha, né? Quando se chama. Não por que colocou no diminutivo. Gente, também tem novos cartões de postais aqui. Vou enviar aqui pra esse inscrito aqui hein, que me chamou. Vamos lá, ano novo e coinfundchangs. Eu acho que só tem esses, né? Não, tem mais. Ah, esse daqui deveria ter tirado, hein? Essa nave chegou aí, na moral. Eu vou mandar pra ele. Eu vou mandar coinfundchangs. Respaire alegria. <risos> aqui, até o nono tá online. Viu? Ah, não saiu. Só pro nono esses daqui. do da Indiano e boas festas Acho que só tem esses quatro, né? Deixa eu ver tudo Ó, tem novos que eu não vi ainda, hein? Ó, tem de puff que Incrível, velho, eu não sabia E glue, tá tudo separado Jogos, lugares Muito bom Organização. Nota 10. Nossa querida floresta. Olha o tamanho dessa árvore natal. A cabeça chega, fica lá em cima, não dá pra ver. Você só vê a metade do corpo da árvore. E aqui você jogando bola de neve, você enfeita a árvore. Engraçado que a mina tá na antiga e tem essas luzinhas piscando. Olha que legal. Achei da hora. Não enfeitou, mas tentou enfeitar, né? Olha, estão arremessando bola de neve aqui. Ai, sai água pela culatra. as plantinhas. Oxe, porque tem um web de aqui. o web Robert. Ih, rapaz. Gente, tá brotando um planta aqui, meu Deus. Caraca, que legal. A menina tá doida arremessando bola de neve ali. Incrível, eu nunca tinha visto isso não, eu iria ter isso. Tá crescendo mais, meu Deus. Gente, que é isso, esse bagulho tá estranho, hein? Tá muito estranho. A montanha é bem simples, mas vocês viu esse fundo de aurora boreal aqui? É bem bonito, né? A estação de esqui também tá do cabronco. Se eu falar que tá do cabronco é porque tá incrível. Tá diferente. Gente, olha o tamanho dessa árvore. Ah, Jesus. Que lindo. Martelo aqui, por quê? É um martelo. Olha esse sofazão, que lindo. Olha a lareira, gente. Aí eu entrei, acho que eu subi. Acho que, que o Nani tá fazendo aqui sozinho. <risos> o Nônia aqui, ah, tem um pin. Você encontrou boneco de neve. Esse é o primeiro dos. Esse é um dos pins, né, gente? São três pin Gente, aqui, ó, na, na pizza, no peixe. Um peixe moleque. Hum, hum, hum. Na batata. Nisso aqui no pudim preto. É clicável. Ah, dá pra comer. Que delícia, oh, fruf, moleque, bolo. Hum. Aqui é melhor. Dá pra comer. Que incrível isso, velho. Tem outro pin aqui. Ah, você tem que chegar perto desse pin Você encontrou a rena. O viadinho. Já dois pins, já, gente. Falta mais um pin pra gente encontrar. Vamos conferir o palco. Ai, ah, eu vou golfar. Ah. Meu Deus, meu pai. Que legal, gente. Ai, tudo, tá incrível, gente. Melhor festa de Natal. Só porque eu não tenho um puff, né? Tá, não tô sabendo o que eu tô fazendo aqui, só tô clicando. Qual as coisas do. A, a mançaneta da porta se, se move. Legal, ele já me perguntou isso, gente, namorar não, não, não, não. Uhum. Um show de Natal dá pra fazer aqui MEUS OLHOS Nossa, tá do cabrunco, gente, meu Deus Do cabrunco é melhor do que tá incrível, entendeu? Na minha linguagem Então quando eu falo do cabrunco, tá mais incrível do que a palavra incrível tá, dá pra arremessar alguma coisa? Ah, você não arremessa nada Não custava tentar Vamos ver o estádio Patinação de novo ah, o estádio tá, como sempre, o estádio Mano, é uma das minhas festas favoritas Mesmo que não tenha puff Mas a festa tá incrível Cupim Brasil fez a escolha certa Fez a escolha do cabrunco, entendeu? Tá tá muito boa, tá muito bom pra gravar aqui Tá bem num clima de Natal mesmo Que aqui é um calor da desgraça Isso que eu amo Pague a luz, menos é mais Meta Ah, agora divulgando a empresa do Facebook Beleza, cuping Brasil Ai, minha câmera, gente Desgraça A loja Pinguim também tá, tá com a pinça de skate Dá pra fazer isso aqui é o que? bala dos tesouros? Ah, livro dos tesouros, entendi Inclusive tem códigos, né, desse livro de tesouro. Eu já mostrei o catálogo Que também tá muito bem enfeitado Vamos pra padaria conferir o que tem lá Têm de deliciosas receitas E ganho um presente especial Eu acho que é o pin, né, gente? Aonde que é pra criar? Aqui? Oh, eu vou uma porta aqui, meu Deus Eu não vi Caraca Daqui tá muito grande, gente Tipo, a dimensão 2D, entendeu? Da tela do grupinho. Geralmente é tudo... Tá muito diferente O que eu tenho que fazer? Sim, beleza Pô, você erra também isso, cabelo Calma Eu não sei, gente, como fazer Acho que é por ordem, né? Ah, já entendi Que queima Agora vai se mover, ó. A esteira Moveu. Vou enfeitar aqui logo. Que os pedidos estão tá aumentando, gente. Que lindo. Você encontrou o igru de biscoito de gengibre de luxo. Caraca. Ah, gente. O PIN 2022 é se você doar. Tanto é que tem mais síntese. Se tiver mais, eu volto com vocês. Então veja aí como fazer. Faz por ordem, gente. Sabe aqui em cima. A estrela só vai se se você fazer esse daqui se moveu, eu faço daqui, e depois eu faço esse, e esse é o gru de biscoito, olha, não teve no catálogo, eu acho, e sempre tem no Natal, e tem música nova, né, essa é música de fundo que tá tocando, música nova, espero que não tenha copyright, e o copinho do Brasil, essas aqui são as músicas, eu não tenho nenhuma música no DJ 3K, eu acho que o outro PIN, gente, é você doando Tô nessa assistência médica, né, gente? Eu vou doar 100 Porque <risos> eu já tenho 0 O PIN com a infantilha que muito adicionado inventário Tá vendo? Três PIN Doei sem moeda, né, gente? Ajudei E nosso Lago Secreto também tá enfeitado, né, gente? Olha que bolsa onde eu cliquei Tá, enfeitado? Tá, tem árvore aqui Todo lugar tem árvore bengala, olha O tamanho dessa bengala, gente Que bengala é enorme do né? de bengala Misericórdia A porta abriu ali pra mim Nunca tinha visto dentro da minha de enfeitado Que legal As três, quatro 6, meia Os presentes e as luzes, gente E a guirlanda Laço E a buste Caraca, que lindo Gente Essa festa de que ano, gente? Eu preciso saber mais sobre ela Tá muito lindo Caraca, a piscina virou totalmente Uma caverna de Lada. Poxa, se essa festa ficar mais tempo, hein? Acho que a maior festa com mais sala enfeitada foi essa. Porque, meu Deus, que festa é essa? E 2012, porque 2012 teve as melhores festas. Tem um presente aqui, mas não dá pra pegar. Gente, dojo. Dojo eu tô meio enfeitado, só aqui fora, né? Acho que dentro ah, eu vou gofar de novo. Meu Deus, eu tô gostando muito. Quero ver se esse bagulho aumenta. Não é assim, gente? Pelo que eu saiba, eu então não lembro como é que é. Que aumenta o pau aqui da árvore. Galera, vim aqui mostrar o caça-tesouros pra ver como é que é jogar esse jogo. Vamos lá, meu filho. Alguém entra aí. Tem x 1 no Blocks Fruit. Não tá bugado. Ai, gente, consegui. Pera aí. Fui com o Dabigari Dope. Bora, meu filho. Perto aí. Será que bugou lá pra ele? Ele tanto ganhar uma gema. Tá dizendo que é a vez da Beatriz, mas ela não joga? Acho que tá bugado mesmo. Ah, finalmente! Cabrunco, só depois que eu saio. Aí eu voltei pra regravar essa. Cabrunco, que ódio. O problema aumentou. Aí tá grossão. Tô duraço o bagulho. Acho que é, é todo mundo dançando, né? Que Aumenta. Não tô mais, ô louco. Olha, tá grossão. Com luzes. Ai, isso não é um tá gofar. Já entendi. Quando mais entra a gente no iceberg, mais a árvore aumenta. Entendeu? Se muita gente sair, a árvore vai diminuindo. Sobrinho Sherlock Holmes. Não.